Fala rapaziada, mulherada também que assiste o meu canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Pra quem não me conhece, sou o Tietchan e hoje eu trago um vídeo muito da hora porque Eu vou estar lançando um servidor novo e eu preciso da sua presença no servidor para agregar e também para se divertir e se aventurar por novas diversão que vem por aí Cara, por favor, deixa o seu like aqui que é muito importante para divulgar esse vídeo E também compartilha se você se interessar por esse novo Tank que eu vou estar lançando a versão é 5.9. Cupons por batalha e cupons por derrota. Cupons por vitória e cupons por derrota. No caso, cupom por batalha, né? Em geral. 10k por vitória. E 5K por derrota. Já vai começar assim, insano. E também vai ter estátua do rei para você poder gastar seus cupomzinhos lá. Vai ter que ver CF do mundo. Das 1 hora da tarde até as 2 E das 7 horas da noite até as 8 da noite então mano ó você ver como que vai chegar esse 5.9 <risos> é diferenciado né meu parceiro mas enfim também tem que ver nosso site de recarga caso você queira apoiar o servidor a se manter online não é obrigado a gastar mas caso você queira se destacar em meio a multidão você pode vir cá e fazer sua recarga que ver que vai ajudar o servidor que ou não também vai te ajudar porque você vai já tá uma conta muito top, muito diferenciada e vai ter os pacotinhos VIP aí. No momento, a gente vai estar tá liberando esses três pacotes VIP de 25 a 100 reais. É um pacote muito da hora que também vai te dar que ver possibilidade de ficar bem forte no servidor, fazer instância, se destacar no PVP também, que isso é bem importante. No momento, você vai entrar no site que vai estar tá aí na descrição, vai estar tá aparecendo um erro de, é, do servidor. Por quê? Porque a gente está atualizando, fazendo manutenção... É, cuidando do site, para fazer um site Bom para vocês, entrar, se divertir Daquele naipe, o site tá bem Perfeitinho, a gente só tá ver deixando Assim, porque pra galera, tipo Quando lançar, aparecer aqui Site crime, bonitão O cara só vai entrar, cadastrar a continha Entrando aqui modelo, eu não deixei O site aqui, porque muita gente já ia estar tá Cadastrando, daí ia ficar aquela bagunça Tá ligado? Então vamos com calma Dia 31 agora, 19 horas, servidor Liberado para geral, só vem jogar Se divertir e aproveitar Lembrando bem, como que a galera apoia quer ver Compra na VIP? O que que a gente traz de evolução? Todo o dinheiro destinado às compras aqui do servidor é vindo por é, um exemplo assim. É tudo focado no servidor. entra ser, é, Vamos supor. Entra uma grana, vai tudo para o servidor. Não vem nada pra mim, cara. Para manter o servidor. E nisso, a gente colocou CF, fez um voucher para o servidor. Que é esse voucher aqui, ó. Muito da horinha Mano, é só, tipo assim, eu tenho só agradecer, porque a gente cada vez tá melhorando. Ó, pra você ver, S2, cara, tá ligado? não <risos> me que os caras falavam assim, que quer ver? Ah, ia, vai cair, nego não, não vai conseguir manter. Então, mano, tá ligado? A gente tá conseguindo. Então, graças a Deus, primeiramente, e a vocês também que estão apoiando. E só tenho a agradecer. Para vocês terem noção, esse voucher é muito bom. Ele tem que ver é, como você colocar a qualidade de... De imagem, no caso, né Tanto baixa, média, alta e máxima Se o PC for bom, você coloca na máxima Aqui também vai ter que ver Como você entra pelo site VIP, né Caso você goste do servidor e queira Apoiar, aí tem um site aqui também Fechou? Também aqui, ó Esse aqui eu acho que é para mim Pau, O cache do na, é, Do Ausher Bem da horinha E aqui é para você voltar, lá no site Vamos supor, o site, é, você entra aqui Dentro do BDTank, que você quer voltar no site Aqui você volta Aqui você minimiza E aqui você fecha, fechou galera? Aqui tem os outros detalhes aqui Mas não é tão importante no momento Enfim mas é a gente também tem um grupo do Discord com 500 pessoas Se você quiser entrar Tem muita gente que fica ativa aqui Tanto nas cal, conversa, troca ideia Fiz os anúncios aqui certinho A gente faz votação E aí, basicamente é isso galera, eu tenho só de agradecer A vocês que me apoiam, você que me apoia Realmente cara não é uma pessoa que, tipo, é turista e, e também quer ver, é o cara que fica falando muita coisa, né, mano? Mas, enfim, até esse cara agrega, querendo ou não, e o turista também. Então, eu só peço pra você dar oportunidade pro servidor. Se você gostar, você vem, joga, se diverte. Mas se não gostar, também pode quitar, cara. Não tem importância, a gente quer ver, tá aqui pra trazer diversão e alegria pra vocês. E passar seu tempo daquele naipe, mano. Vai ter muita missão. Vai ter muito PVP. Se Deus quiser, vai ter, já tem boot pra um PVP para vocês poderem entrar daquela forma com os 10kzinhos tipo um pouco batalha. Vou estar sempre online, dando quer ver, o 100% de suporte necessário para você poder jogar, tirando suas dúvidas, tanto no Discord como no WhatsApp. Então, cara, o servidor está bem, quer ver, tipo assim, alinhado e está que ver, tomando um, um destino muito da hora. Então, muito obrigado por estar assistindo o vídeo até esse momento. Aguardo você aqui no servidor dia 31, você pode entrar nas redes sociais que tem aí, que tanto o grupo do Discord como do WhatsApp, e tem o Facebook e as outras redes sociais aí, mas entra no, é, no WhatsApp, que é bem importante você tá lá, para poder receber o anúncio, vou estar tá fazendo live aqui no YouTube também, dia 31, às 19 horas, anunciando o meu no novo servidor, e aguardo todos aqui, fechou? Muito obrigado, até a próxima, e lembre, titã aí que meu parceiro daqui a outro, hein, S2, Tô animado, galera. E é nóis.